meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz e agradecida porque hoje eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês sobre tudo que eu aprendi nesses anos e a primeira coisa a se fazer é curtir esse vídeo deixe seu comentário, deixe seu nome eu quero acompanhar, gente, exatamente é tipo assim, eu quero transformar pelo menos 5 vidas com os meus vídeos eu quero 5 pessoas que, que vão ter o mesmo conhecimento que eu adquiri nesse tempo pra poder espalhar esse negócio pra frente, eu não quero que o negócio morra em você não, você tem que compartilhar a ideia, porque a nossa vida é isso, é compartilhamento. Então, gente, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora sobre a vida, né, e no meu... Desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que ama demais. Eu sempre amei muito todo mundo, sempre fui muito amorosa, mas eu tive a minha fase de, de Fernanda, que todo mundo era errado, que eu era melhor... É, que ninguém me reconhecia, né, que ah, eu tive várias fases drásticas e as pessoas que viveram ao meu lado, infelizmente, tiveram que lidar com essa Fernanda, que não sou eu mais, né, porque graças a Deus eu fui muito moldada agora e, e eu busquei essas respostas a fundo, eu mergulhei dentro de mim sozinha para encontrar as minhas questões, porque eu cansei de terminar um relacionamento e eu ficar triste de, ter, de ser traída numa amizade, eu ficar decepcionada, é, um, um trabalho que não deu certo, eu, na verdade eu nunca tive algum trabalho que não deu certo, teve um trabalho que eu, que eu jamais esperava uma avaliação de desempenho igual eu tive mas aí eu comecei também a questionar a questão de que essas pessoas responderam esse questionário me prejudicando porque queriam o meu cargo, e se me falasse bem de mim, porque eu sempre fui aquela presença nos lugares que eu passava, eu sempre queria fazer mais, sempre é, dei mais de mim, isso eu tenho certeza, todos os lugares que eu passei eu dei o meu melhor ou mais do que eu poderia, e buscando resultados, então eu, eu me questionei sobre essa questão, será que as pessoas me qualificaram mal porque tem inveja? Porque se elas me qualificarem bem, eu pego o cargo delas, enfim. Ficou a, a resposta. Mas eu achava que eu era super amado. De repente, veio um olhado de um desempenho, todo mundo praticamente tinha medo de mim. E aí, isso me fez questionar é, mais outras coisas, né? Também que eu estava trabalhando nesse lugar e que eu tinha uma renda de 2.500 por mês de salário e que eu dava, dava consultoria para pessoas que tinha 5 milhões aplicados. Então, o que, que, que é isso? Tá errado. Também questionei sobre faculdade. Por que eu fiz faculdade? Fiz faculdade de administração, que na época era o curso que eu tinha condição de pagar, mas eu sempre sonhei em fazer psicologia, que agora eu fiz, psicologia do subconsciente. Ai, como é tudo para mim. Mas na época que eu fiz administração, gente, é, eu questionava, que eu batia de boca com os professores ali e falava: cara, esse professor tá me ensinando um negócio que, tipo assim, eles têm um salário menor do que o que eu tenho no banco por exemplo, então assim, tem muita coisa que não te falaram, que não te explicaram eu não estou aqui pra te convencer de nada, eu te sugiro de, desde o primeiro momento, testa tudo que eu te falar, coloca em prática, coloca em ação não aceita nada, nem de mim nem de ninguém sem testar porque o que vai dar certo na sua vida é o que você testou, aprovou e manteve, isso as outras coisas, bye bye Entendeu? Porque não faz sentido, a gente vai carregando um monte de coisa, um monte de carga, um monte de crença que não é nossa, que a gente não testou e, e não tá dando certo, tá te barrando o crescimento. Então tá na hora do boom, tá na hora de crescer essa pessoa que você já é autossuficiente, mas você foi bloqueada, você tá cheia de casca. Vamos tirar as cascas da cebola e te mostrar o seu melhor. Esse é o intuito, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Me siga em todas as redes sociais que eu vou fazer live Vou, vou fazer sorteios e Enfim, eu quero estar mais próxima de vocês do que nunca Porque o meu intuito, mais do que nunca É expandir essa consciência Como eu disse pra vocês, eu quero mais cinco pessoas Fazendo o mesmo, mesmo trabalho que eu estou fazendo De compartilhar Autoajuda é, Autoconhecimento Física quântica, evolução Reiki, tudo que eu aprendi Psicologia do inconsciente é, Roponopono, tudo eu vou ensinar tudo pra vocês e quero que cinco pessoas aqui saiam daqui também é, triplicando esse trabalho, entendeu? Então é, a gente vem aqui pra ser luz, que sejamos luz juntos. Amo vocês do fundo do meu coração, me siga nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo e eu quero ver quem é que tá aqui, que tá lá, se, se comente dizendo, ah, eu vi seu vídeo no YouTube... Que eu vou correlacionar Vou fazer uma, uma, um link especial para vocês participarem de um sorteio De um mês de coach mais próximo Comigo, vamos fazer Skype, vamos conversar Vamos discutir o seu problema em si Vamos lá, que o mundo é nosso Amo vocês, beijo de luz uh!